Incêndio na favela Diogo de Pires deixa 300 famílias desabrigadas. Feito. Morre aos 74 anos a cantora argentina Mercedes Sosa. Certo. Senado propõe unificação de documentos. Fechado. 3 milhões acompanham o sírio na Praça de Nazaré, em Belém. É. Essa vai dar um trabalhão. O Sírio de Nazaré é uma das maiores e mais belas procissões católicas do Brasil e do mundo. Reúne anualmente, no mês de outubro, uma multidão de fiéis nas ruas de Belém, capital do Pará, numa longa caminhada em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. A procissão sai da Catedral de Belém e segue até a Praça Santuário de Nazaré, onde a imagem da Virgem fica exposta para a veneração dos fiéis durante 15 dias. O percurso é de aproximadamente 3,5 km. E por causa do grande número de pessoas, já chegou a ser percorrido em até 9 horas e 15 minutos, como ocorreu no ano de 2004. Por sua grandiosidade, o Círio de Belém, como também é conhecido, foi registrado em setembro de 2004 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial. 3 milhões? 3 milhões? Tem alguma coisa errada aqui. Esse número é impossível. Tomara que a Bettina esteja online. Só ela pode me ajudar. Opa! Beleza! Fala, Gilberto! Minha querida, é o seguinte. Eu tô escrevendo uma matéria sobre o sírio de Nazaré, mas os dados sobre o número de pessoas que eu recebi da organização estão muito estranhos. Você tem um tempinho para me ajudar? Claro, Gil. Aqui tá tudo tranquilo. Vamos conversar. Bom... Quando você vai escrever uma reportagem sobre um evento e não tem dados muito precisos sobre a quantidade de pessoas que participou dele, como que você estima esse número? O jornal não tem um método específico que a gente possa usar para fazer as estimativas? Eu sempre tenho esse problema quando escrevo sobre eventos que reuniram muita gente. Os dados da organização e da polícia são sempre muito diferentes e às vezes absurdos. Esse, por exemplo, 3 milhões de pessoas em uma praça em Belém. O velho problema das multidões. Você, como jornalista, sabe. Os números sempre são usados para demonstrar força política. E nisso, a precisão fica de lado. Os organizadores sabem que os jornalistas adoram números. Mas há sempre muitos problemas com a matemática. É isso mesmo. Quando os dados são muito duvidosos, nós medimos sim, mesmo que seja mais trabalhoso. Nos anos 80, especialmente a partir dos comícios pelas diretas, na Praça da Sé, ficou consagrada a técnica de utilizar uma foto aérea para fazer os cálculos. O problema é que para que essa estimativa seja mais precisa, a foto precisa ser bem verticalizada. Como é muito difícil conseguir uma foto desse tipo, nós temos esse esquema desenhado que vai servir para te explicar. Ele aparece num manual de 2006, escrito por Bruno engert E Você usa algum software para fazer esses cálculos? Não. Você vai ver que é só saber organizar as ideias e usar alguns conceitos matemáticos que a gente aprende na escola. Puxa! Agora fiquei curioso. Primeiro, nós precisamos estabelecer a escala. É simples, é só encontrar a medida real de algum objeto presente na fotografia e a medida desse mesmo objeto no desenho. Por exemplo, a gente sabe que a largura desse prédio é 15 metros e na imagem é 3,6 centímetros. Se 3,6 centímetros no desenho correspondem a 15 metros na realidade, então, um centímetro corresponde a aproximadamente 4,17 metros. Ah, entendi. E agora? Aí que entra a melhor sacada. No manual há vários padrões que correspondem a certas densidades. Sete pessoas por metro quadrado? Isso é possível? É uma situação extrema, Gilberto. É possível sim, mas por pouco tempo. Bom, voltando ao problema. O que a gente faz agora é dividir essa imagem em pequenas áreas e comparar com os padrões. Eu prefiro dividir em triângulos, para facilitar os cálculos no final. Comparando com os padrões, a gente vê que na área 1, a densidade é de 4 pessoas por metro quadrado. As áreas 2 e 3 apresentam densidade de 5 pessoas por metro quadrado. As áreas de 5 a 8. E na área 11, a densidade é pequena uma pessoa por metro quadrado. As áreas 9 e 10 apresentam a menor densidade, de 0,11 pessoas por metro quadrado. E agora? Nós precisamos calcular as áreas dos triângulos? Isso mesmo! E para isso, vamos usar a fórmula de Herão, que permite determinar a área de um triângulo conhecendo somente os valores dos lados. Esses a gente determina também comparando o desenho com as medidas reais, como fizemos com a largura do prédio. Os cálculos estão prontos. Qual é o próximo passo? Agora ficou simples. Vamos multiplicar os valores das áreas que você calculou pela densidade de cada uma para saber o número de pessoas nas áreas demarcadas. Pronto. Na região mostrada na foto, é razoável supor que estejam pouco mais de 8.600 pessoas. Muito bom. Não é tão difícil como eu imaginava. Mas... Não existe uma outra maneira de obter uma estimativa? Porque a foto que eu tenho não é vertical. Olha. É mesmo, essa foto é inclinada. Tecnicamente, nós chamamos de oblíqua. Com esse tipo de foto, é muito difícil obter escala. Mas a gente pode pegar um mapa do local que já tem uma escala determinada. Olha só. Esse lugar está bem definido no mapa. Dá para reconhecer bem os lugares. tá tudo bem visível mesmo. Imagino que agora é preciso relacionar foto e mapa, sobrepondo as duas imagens. Isso mesmo! E com a prática a gente vai conseguindo fazer isso com mais precisão e rapidez. E a partir daí você já sabe. Sim, calcular as áreas, fazer a tabela, somar os valores. É isso aí! Agora, quando você precisar fazer alguma estimativa, você já sabe. Para foto vertical, é só dividir em áreas, comparar com os padrões, fazer a tabela de áreas e densidades e somar. Quando a foto é oblíqua, é só transpor para o mapa e aplicar o mesmo método. O resultado depende da qualidade da sua fotografia, da sua criatividade e meticulosidade. Pois é. Mas pelo menos nas matérias que eu vou assinar a partir de agora vou ter o respaldo dos conceitos matemáticos para uma estimativa mais precisa. Magnífico! Falando assim, com essa linguagem jornalística cheia de pompa, você até me emociona. Você sabe que quando precisar de qualquer ajuda, é só me chamar. Eu tô te devendo essa. Olha que eu chamo mesmo. Agora eu tenho que ir porque eu tenho uma reunião em 15 minutos. Vamos combinar alguma coisa com a turma, tá? Prometo não falar de multidões. Muito obrigado. Hum, nem preciso agradecer. Beijo, tchau!